Os Maias foram povos que dominaram boa parte das Américas antes da chegada dos europeus ao continente, no século XVI. A civilização maia foi a primeira a se consolidar como um império, atingindo o auge no final do século IX, época em que o território maia se estendia do sul do México a Guatemala. Então neste vídeo, iremos apresentar alguns tópicos. E eles são. História, agricultura e camponeses. Histórias Os de osos continuam a discutir quando esta civilização começou. Descobertas de ocupação Marencoelo, no Belize, foram datadas de cerca de 2600 a.C., através da datação por carbono. O calendário maia, que se baseia no chamado calendário de contagem longa mesoamericano, americano começa em uma data equivalente a 11 de agosto de 3.114 a.C. Desde 2010, a teoria mais aceita é a de que os primeiros assentamentos claramente maias foram estabelecidos por volta de 1.800 a.C. na região de Soconusco, na costa do Pacífico. Esse período, conhecido como o início do período pré-clássico, foi caracterizado por comunidades sedentárias e com a introdução de obras com cerâmica. Os por volta de 100 anos depois de Cristo um declínio generalizado e abandono das cidades maias ocorreu, o que ficou conhecido como o colapso do pré-clássico, o que marcou o fim do período. O período clássico, 250-900 d.C., foi um dos picos da construção em grande escala e do urbanismo, com a gravação de inscrições em monumentos e um desenvolvimento intelectual e artístico significativo, em particular nas regiões de Planície do Sul. As pessoas desenvolveram uma civilização centrada em cidades e baseada na agricultura, composta por várias cidades-estados independentes entre si, mas algumas subservientes a outras. A civilização maia participava do comércio de longa distância com muitas das outras culturas meso-americanas, incluindo o povo da cidade de Teotihuacan, os zapotecas e outros grupos na região central e do Golfo da Costa do atual México. Além disso, eles mantinham comércio e intercâmbio com grupos mais distantes, não meso-americanas, por exemplo, os traínos das ilhas do Caribe. Arqueólogos encontraram ouro do Panamá no cenote sagrado de Xixê Agricultura. Os maias cultivavam milho, três espécies, algodão, tomate, cacau, batata e frutas. Domesticaram o peru e a abelha que serviam para enriquecer sua dieta, a qual somavam também a caça e a pesca. É importante observar que por serem os recursos naturais escassos, não lhes garantindo excedente que necessitavam a tendência, foi desenvolver em técnicas agrícolas, como terraços, por exemplo, para vencer a erosão. Os pântanos foram drenados para se obter condições adequadas ao plantio. Ao lado desses progressos técnicos, observamos que o cultivo de milho se prendia ao uso das queimadas. Durante os meses da seca, limpavam o terreno, deixando apenas as árvores mais frondosas. Em seguida, ateavam fogo para limpá-lo deixando o campo em condições de ser semeado. Com um bastão faziam buracos onde se colocavam as sementes. Dada a forma com que era realizado o cultivo a produção se mantinha por apenas dois ou três anos consecutivos. Com o desgaste certo do solo, o agricultor era obrigado a procurar novas terras. Ainda hoje a técnica da queimada, apesar de prejudicar o solo, é utilizada em diversas regiões do continente americano. As terras baixas concentraram uma população densa em áreas pouco férteis. Com produção pequena para as necessidades da população, foi necessário não apenas inovar em termos de técnicas agrícolas, como também importar de outras regiões produtos como o milho, por exemplo. O comércio era dinamizado com produtos como jade, plumas, tecidos, cerâmicas, mel, cacau e escravos, através das estradas ou de canoas. Camponeses. A sociedade maia baseava-se economicamente na agricultura do milho, produção realizada por camponeses que viviam nos arredores das cidades-estado. Em relação à forma de organização do trabalho, esses camponeses estavam submetidos a uma espécie de servidão coletiva, sendo produto do trabalho realizado servilmente apropriado pelos grupos sociais dominantes, compostos principalmente por guerreiros e sacerdotes.